Olá gente, sejam bem-vindos à nossa nova sessão que vai se chamar Será Este Meu Curso? Essa sessão eu vou entrevistar formados em diversas áreas para ver se os cursos que eles fizeram correspondem ao seu curso, o curso que você quer. Começando hoje com o Fred, que cursou Biologia e vai falar um pouco mais de como é o curso. Então vamos lá. <risos> Bom, Fred, então vamos para a primeira pergunta. Quem é você e o que você faz? Então, eu sou formado em Biologia, bacharel, pela UFLA, lá em Lavras. Estou é, aqui em Alfenas agora finalizando o mestrado e cursando a licenciatura. E trabalho com ecologia de interação entre insetos de grupos diferentes, besouro é, e cupins. Falando nisso, o que é Biologia? Biologia é uma conceitualmente é falar isso da vida, mas é uma, uma área bem ampla, porque ela é a base para vários cursos, por relacionar a parte de anatomia, imunologia, fisiologia, tanto também a, é, estudo de animal, plantas, micro -organismo. Então, biologia é basicamente, você vai estudar tudo que está vivo ou não vivo no mundo. E qual foi o motivo de você ter escolhido o curso de biologia? Ah, eu... Eu sempre gostei dessa parte de trabalhar com, mexer com bicho, o meio do mato, essas coisas. Aí foi basicamente isso. Aí na época, escolhendo o curso, eu fui para a biologia, entrei e formei. O curso de biologia, existe um, um aluno que tem um perfil, um certo perfil ou não? Como, quais são o, o tipo de pessoa, o tipo de gente que estuda biologia? Depende, porque, por exemplo, o pessoal que mexe mais com área animal, de plantas, de ecologia, é aquele, é, aquela pessoa gosta mais de ir para o meio do mato, ou fazer trilha, essas coisas. Quem trabalha com genética, com imunologia, já é um perfil mais de laboratório, vai trabalhar no ar-condicionado, sentadinho, vai ter o trabalho de suar debaixo do sol quente, vai atrás das coisas. Então, por mais que você não goste de... Como fala, não um gosto de mato, você tem uma outra área que você pode entrar, que você vai ser feliz. Ah, muito bom. E antes de você escolher o curso, você tinha uma visão em relação à biologia que mudou depois que você formou ou Não. Por exemplo, gozinho eu trabalho com ecologia, na escola você vê tudo bonitinho, só setinhas, o sol, a chuva e tudo. Você vai pra faculdade, tem cálculos, tem matemática, tem estatística, tudo muda. Então você vê aquela coisa que você vê em uma aula de 50 minutos na escola, você vê durante uma disciplina toda na faculdade. Então é muito mais complexo do que você imagina, por mais que você já tem, você já sabe disso, mas a profundidade... Bem grande. Então, não é um curso tão simples quanto a Pode escola ser. aparenta ser. E como é que eu sei que Biologia é o curso para a minha vida? Você tem, por exemplo, é, se você gostar, falei de ir pro meio do mar, gostar de bicho, gostar de planta, que seja, já é um, uma boa ajuda. Mas, às vezes, é, você, gosta de, por exemplo, você gosta de bicho, mas tem gente que gosta de... Cuidar do bicho, aí você tem que ir para veterinário. Ah, se, se você gostar de estudar o bicho, ver é, por que ele faz tal coisa, por que, o, por exemplo, por que o morcego só caça à noite, alguns pés? aí é para área de biologia. Ah, muito bom. Tem alguma dica que você queria dar para que não foi mencionado aqui nessa entrevista para o aluno que está pensando agora, eu não sei se eu vou, tem alguma coisa que você queria dizer a respeito do curso? Por exemplo, é, eu já ouvi gente falar que é, ia fazer biologia porque não gosta de matemática. Tá ferrado, porque você tem cálculo, você tem estatística, você, e isso é aplicado tanto em áreas de ecologia, zoologia, todas as áreas de biologia abrangem alguns dados matemáticos. É, você tem que gostar, que não é uma coisa fácil. Pra você Por mais que um bichinho seja bonitinho, estudar tem que ter paciência, muita paciência, porque você montar armadilha, ir atrás, é... ler muito, você tem que ler muito, então é muita coisa que abre, ah, então você tem que analisar bem o que você quer, porque você fala, ah, eu gosto de biologia, mas e aí, você, tem que, por exemplo, você gosta de biologia e gosta de matemática, então faz engenharia, você não vai fazer biologia, <risos> aí você junta as duas áreas. Mas se você gostar de biologia, é, é, como diria o meu, meu ex-professor, é por paixão mesmo você tem que vai fazer o curso. Hum, muito bom. Bom, então é isso aí, galera. Então, fiquem bem. Esse foi o nosso quadro Entrevistando com o Fred. E espero que, se você gosta de biologia, essa seja a sua escolha. Espero que a nossa entrevista esclareceu alguns dados.